Bande Guru Pada Dandam Bhakta Sri Samanitam. Se Chaitana Prabhu Bande Nitanando Sahoditam. Se Nanda Nandanang -nanda Bande Radhika Charano Dayam. Gopijano Samayuktam Binda Banamanohar. Vanchakalpotoru vas chiki passin de bevacha. Patitanang pavone babashna vibu namu nama. Mukankaroti vacha lang pangung lang Yat ki patam hangavandi Shnabhaktipadedevi-satabhattoe-namo-namo Narayana-namaskritta-narañcaiva-naratama Devinsvara-svati-vya-sam-tato-jayo-madira Shankirtane-kishna-patopodesh gauriya patrasya guru bhakti yukto Bhakti pramodakshadavod barunyam. Deyam sada paribhavagna mabish to padam siva saranyam. Vita ti hum ponotava lihavad diputam. Bande maha purusate charuna ravindam. Jatpa the palavanokachanda munichataya vista pura jito que me picovo do usuário osi pura kipam karush shri kishna chaitanya prabhu nita nandh shi aditya kada adharo bhakta bindh shri kishna chaitanya prabhu Sri Advaita Gada Dharasiva Sadhi Bhakta Vindu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram, Ram. Ajaan-lambita-bhuja-kanakabodatho kamala Yotacho visham baro dijavaro jugodharma palo bande jagat priya karuna Bataru Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram, Ram Hare Hare. Aja anulam bodato Shankiritanoy kapi kamala yatacho Visham varo dija varo jugadharma palo bande jagat priya karo. Caruna Bhutaru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Nama Migangi Pankajam Sura sura irbandito di parupam, buktin jamuktin sinitam, naranam, ganga taranga kalapam, gauri nirantara vibushi tobam Nara, eu não pria manango mada puharam. bhajavi shanatham. Vagi Jasya, stay hidersam bid. bhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Boygun no kitu Kalito, poision bruno piruto doi narnava nimagnaham sri chaitan na vajdha maasrae no kita kalito paishan no Brono pirito doi narnava ham sri chaitan na vajdha maasrae Gaudiya sri Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru O Guru If Universal disse Se eu não chego ao ponto I de me sentir totalmente perdido, eu não vou poder tomar abrigo de ninguém. Gaudiya Gostipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse, se eu não chegar ao ponto de me sentir completamente abandonado, completamente sem é, nenhum apoio, como que eu vou me render aos pés de lotos de alguém? Como eu vou pedir ajuda de alguém? Sem sentir que estamos completamente é, sem apoio nenhum, como nós vamos tomar abrigo de alguém? Se você não tem dinheiro, você toma abrigo de algum homem que tenha dinheiro, que seja rico. Se você não sabe cantar, você pode tomar abrigo em um professor de mucanto, se você não sabe falar inglês, você vai tomar abrigo de um professor de inglês ou de matemática. Da mesma maneira, quando você compreende que a sua vida é miserável e não tem significado, que ela é inútil, que você vai é, afundar no oceano, da ignorância, da ilusão. Até esse ponto, você não consegue tomar totalmente abrigo nos pés de lotos de um mestre espiritual. É necessário que você chegue a esse ponto. Então, a questão de tomar abrigo tem um significado interno. Qualquer pessoa pode dizer: Ah, eu tomei abrigo naquele Yogi Guru, naquele Gyan Guru, naquele Karmi Guru. Hum? As pessoas podem dizer, eu tomei abrigo num tal mestre na minha vida. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer que esses carne Gurus, esses Gyanis Gurus, esses outros tipos de Gurus, que não são Vaishnavas, eles podem agir como Gurus mas eles não podem liberar alguém da ilusão material. Eles não podem liberar a si mesmos. Eles não podem liberar a si mesmos da ilusão. Então, como nós vamos poder depender deles? Se alguém vai dizer, vai... Declarar, eu tomei abrigo num, uh, num grande sadguru. Se alguém é chamado de sadguru, ou ele é um falso, ou ele tomou abrigo, pelo menos, em Vishnu Tattva. Então, pelo menos, ele indica Deus como sendo Vishnu. No Shastra, nos manuscritos, Está, está declarado que nós temos que procurar esta garantia. Sem a rendição a Vishnu, ninguém pode nos dar liberação. Então, de acordo com a visão da filosofia gaudia, a verdadeira mukti significa estabelecer a nossa Swarupa, a nossa forma espiritual eterna. Então, de acordo com a filosofia Gaudia, com Gaudiya Siddhanta Vichar, nós compreendemos que Mukti, a verdadeira liberação, significa tomar consciência de nossa forma espiritual eterna. Sarupa, a forma, Jive Sarupa, a, a forma Eterna da Jiva é ser servo eterno de Krishna. Você tem que realizar isso de maneira verdadeira. Então, segundo o Srimad Bhagavatam, então o significado interior de mukti é alcançar bhakti, alcançar o serviço eterno ao Senhor Supremo. Mas todas as outras sampradayas, elas têm diferentes ideias. As pessoas explicam outras coisas. Nós temos que ser maya muktas, nos liberar, nos liberar da ilusão. Isso é um, um, um tipo de mukti, as pessoas pensam. Sim, esse é um estágio inicial de mukti. Depois de nos liberarmos da ilusão, de nos liberarmos de maya, qual é o meu dever? Se eu não consigo decidir qual é o meu dever, eu vou cair de novo na ilusão. Ok, depois que você alcança a liberação da ilusão. Eu saí de Maya da influência da ilusão. E depois disso, o que acontece? O que deve acontecer? O que eu devo fazer? Se o seu Siddhanta Vichar está errado, você cai de novo em Maya. Por quê? Porque você não tem ideias claras. Depois de se liberar, das garras da ilusão material. Com o que você vai é, lidar? O que você vai fazer? Você precisa decidir isso. Caso contrário, quando você sai de Maya, você pode se tornar um Adwaita Mayavadi, ou de novo você pode cair na ilusão. Isso não basta, isso não é bom. Então, diferentes tipos de mestres, de guru, vão levar a diferentes objetivos. Shankara Bhagavan disse para Parvati Devi, Mãe, Parvati, a nossa mãe, Parvati Ma, Shisho Parvati Para Parvati, nosso pai, o Senhor Shiva, Diz ó oh, Devi. Existem incontáveis gurus. Tantos gurus existem, mas eles querem tomar dinheiro, a posição, a fama dos discípulos. Ah, oh, oh, deem dinheiro, me deem fama. Eles pensam, eles querem tomar tudo dos seus shikshas, dos seus discípulos mas tais gurus que são capazes de tirar as dores do discípulo, aqueles que realmente podem ajudar os discípulos a sair de Maya, e não somente isso, que podem ajudá-los a se estabelecer na adoração a Krishna, no Krishna Bhajana. Esta sim é a misericórdia de um mestre espiritual. Ajudar o Majivatma, ajudar uma alma individual, a se estabelecer na adoração a Krishna, esse é o mais alto grau de misericórdia. Somente um Vaishnava puro pode mostrar esse tipo de misericórdia. Outros gurus não conseguem. Muitas pessoas podem declarar, ah, eu sou um guru. Nós vamos em breve publicar um artigo que vão uh, exibir muitos documentos. Act Nesse artigo, nós vamos mostrar e provar even que nem qualquer pessoa it, pode agir como um guru. Gurudhi, it, Mesmo depois que o guru selecione algum seguidor, alguém para ficar no seu lugar, muitos caem dessa posição. É difícil ver a posição guru. de gurus eternos. Guru. Isso é algo muito raro. So, então, o Prabhupada Bhaksidanta vai dizer, se nós não podemos realizar, entender nosso dever depois de nos liberarmos da ilusão, as possibilidades de cairmos novamente, novamente são muito altas. Ou nos tornarmos Mayavadi, o que é quase a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, os Mayavadis significa que então, eles estão caídos. Ah, eles pensam que eles são o Brahman. Como é que você vai dizer que eu caí? Eles vão responder. Muito bem, é como um feitiço de maia. As pessoas querem se tornar o grande espírito, o Espírito Supremo, Deus. Os Mayavadis, portanto, não podem ser humildes, se no fundo eles pensam que eles são o próprio Supremo. Eles pensam, eu sou o Brahman, eles querem alcançar o máximo grau de honra dentro dos universos materiais, dos infinitos universos. Mas Krishna Das Kaviraj Goswami, Vrindavan Das Thakur Masa e todo o nosso Guru Varga. Nós não podemos comparar a humildade deles com a humildade de ninguém. Ninguém é humilde quanto eles. Por exemplo, no caso de Krishna Das Kaviraj Goswami, nós sabemos que sua identidade espiritual ao lado de Radharani, Radharani é Kasturi Manjari. Shaki, ele é uma Saki de Radharani. E ele, ao mesmo tempo, é um companheiro eterno de Gauranga Mahaprabhu. E, ao mesmo tempo, ele vai expressar esse tipo de humildade. Ele vai dizer, o meu eu, a minha personalidade é tão caída que eu vou me tornar um inseto. Eu sou, posso ser devorado por insetos porque eu sou cheio de qualidades terríveis. As, as piores qualidades, os piores pecados devoram a minha mente e o meu coração. Como as traças comem as páginas do livro e você descobre que o livro foi todo devorado. O livro não pode ser mais lido. Os insetos o devoraram. Então, numa idade muito inicial, muito jovens, você às vezes encontra os jovens que eles têm umas espinhas. Eles têm acne. E eles ficam muito feios, é muito perigoso. Com a cara toda cheia de espinhas. Então. Então, o que isso significa? A Maharaj está comparando. Um mantra que ele pronuncia que diz que nós somos, con, nós somos contaminados pelos germes da inveja. Muito bem. Ele também está dizendo que a maioria dos animais, as, eles não conseguem ter boas qualidades. Algum cachorro consegue, às vezes, proteger o... o o seu dono. Mas a maioria dos animais não desenvolve grandes qualidades. Então, Shira Krishnadas Krishna Kaviraj Goswami é tão humilde que ele diz eu desenvolvo só as qualidades dos animais. Eu não sou racional. Eu sou como um animal, ele diz. Meu caráter é muito cheio de defeitos. Então, eu me encontro assim, perdido, ninguém pode me salvar, ele disse. Eu estou sem esperanças, estou numa condição desesperada. Krishna Daska Kaviraj Goswami vai escrever. Vaiguna Kirtakalitaha. Ele diz, eu estou imerso no, no oceano de humildade, pois eu não tenho nada, nenhuma qualidade. A minha situação me torna forçosamente humilde. Eu sou tão miserável que eu sou forçado a ser humilde, ele diz. Como um Tridandi bhikshu era um, um, um pandita. É, então, quando todos os seus. Ele era muito rico antes, mas tudo ele perde. Ele perde as propriedades, perde a família, perde os amigos. E ele é jogado para fora de casa pelos seus parentes. Ele era um milionário que perdeu tudo. E aí ele percebe: eu estou completamente perdido. Eu estou sem esperança, desesperado, eu sou inútil. Eu só posso tomar abrigo agora então, nos pés de lótus do Senhor Deus Supremo, Deus ele entendeu. Poucos dias antes, ele estava pensando, eu sou uma personalidade muito importante, eu sou o homem principal da minha sociedade. Eu tenho tanto dinheiro, tanta influência, tanto poder. Faço grandes negócios. E pouco tempo depois, é, é, ele não tinha câncer. mais um tostão. Eu já vi isso muito numa briga, muito muito é, um numa luta entre dois países. A, a guerra começou e os milionários perderam tudo, bigger. se tornaram mendigos de rua. Eu já vi isso. É. Na minha vida, eu vi street quando. Bigger. Maraj provavelmente está se referindo a quando o Bangladesh. Quando a bengala oriental se tornou Bangladesh, os indianos perderam tudo, os indianos que moravam lá. Então, quando você não sente, normalmente, que a sua vida não tem mais salvação, o senhor às vezes cria uma situação para que você seja forçado a sentir isso. Como Narada explica, não sou eu que estou dizendo isso, Narada de Maharaj Narada Muni, diz... Você não se lembra deste verso? O Maharaj está dizendo que ele conhece pessoas que não conseguiam comer dois chapates no mesmo dia. E agora agem como acharyas milionários. É claro que eles serão punidos, eles tratam o guru como algo que trouxe dinheiro para eles. Eles pensam: agora eu sou um Vaishnava, eu tenho milhões de dólares. Mas eles não conseguem dizer a verdade. Na sua vida antiga, antes de se encontrar com o verdadeiro Vaishnava, você não comia dois pedaços de chapati. Seu pai ia, trabalhava como contador para ganhar um salário miserável, ele ganhava menos de 500 rupias. Isso você esqueceu? Agora você pensa que os gurus e os são seu serviço? estão a seu serviço? Esse é o seu humor agora, ó oh grande Acharya. Esse é o sucesso da sua vida. Essa, na verdade, é a misericórdia de Devi para você. Não é a misericórdia dos Vaishnavas que você está recebendo. Muito bem, Ji, voltando a Narada Muni, ele estava esclarecendo esse ponto. Quando os dois filhos de Kuvera, Kuvera é o semideus da riqueza. Ele é um amigo do Senhor Shiva, ele adora o Senhor Shiva também. Ele é um discípulo de Shiva. Kuvera e seu grupo, os Yakshas, eles estão sempre adorando Shankara Bhagavan. Shankara Bhagavan dá proteção para eles. Kuvera é o tesoureiro de muitas entidades astrais, de demônios, semideuses. Ele fica nos Himalaias, mas é invisível o lugar onde eles estão aos olhos humanos. Somente se eles permitem que você os veja, você não consegue vê-los onde eles estão. Então Narada Maharaj, quando observa os filhos de Kuvera, ah, esses são Nala e Manigriva, Nala Kuvara e Manigriva, os filhos de Kuvera, Manigriva e Nala Kuvara. Narada está passando na frente de um lago e ele vê que os dois estão brincando na água com, com duas mulheres. Eles estão, são semideuses estão sem roupas. Aqui no mundo material, eles descem aqui. E eles veem Narada, mas eles estão bêbados e não se sentem tímidos. Eles continuam desfrutando e rindo. Narada fala, eles deveriam sair da água e prestar reverências. Na verdade, Narada não quer ser honrado, mas ele vai puni-los mesmo assim para que eles aprendam o que é a etiqueta. Ele faz isso para que a gente entenda se essa é a condição da sua vida, por conta da riqueza, se você se, se, você se torna cego. Sankaracharya disse, não tente acumular montanhas de dinheiro. Não tente se tornar um bilionário. Shankaracharya vai nos dizer. Nosso Bhakti Noda Thakur vai também dar esse mesmo conselho, mas quem presta atenção? Falando. E Bhakti Noda Thakur tem um Bhaktivinoda Thakur que escreve isso neste bhajana. Rondivido está escrito neste bhajana. Shankaracharya também diz. Ma kurudana jana, Jovana, gravam harati kala sarvam. Maya mayam idam, makilam hitva. Brahma padam pravista vidva. viditva. Está escrito em todos os lugares que nós não devemos utilizar nossa vida para simplesmente para acumular riquezas. O Senhor Supremo vai uh, corrigir Indra também e ele vai dizer e Narada vai pensar é por conta da beleza deles e do dinheiro deles que eles se comportam como bêbados inúteis. Aqueles que são desonestos eles se tornam cegos por conta do dinheiro que eles acumulam. Às vezes também a erudição. Ah, eu sou um grande erudito. Eu sou muito lindo. Eu casei. Eu nasci numa família muito elevada. Isso tudo pode derrubar as pessoas, e porque gera arrogância. Sankaracharya também escreveu. Então, as riquezas podem às vezes obscurecer a sua vida e você vai ficar cego. Você não vai conseguir enxergar através do teu coração. Sempre lembre-se, Lembre-se que uh, o dinheiro pode lhe fazer ficar cego. Em Vrindavana de Shambhava, eu já fiquei lá pela misericórdia do Guru e dos Vaishnavas. E tinha uma, uma piada que acontecia lá. O que eles diziam? Por que Lakshmi Devi? Lakshmi Devi é a deusa da fortuna. Bom, mas a diferença é entre Kuvera e Lakshmi Devi. Qual é a diferença? Lakshmi. Ela controla a propriedade divina, a riqueza divina, incontaminada. E Kuvera cuida de tudo que é dinheiro sujo. Os dois lidam com a, a riqueza, mas a diferença é que Kuvera controla dinheiro escuso. Mas Lakshmi Devi, dinheiro puro, riqueza pura. Entendem? Então, alguém vai me perguntar, por que Lakshmi Devi, ela é tão rica, por que, que ela não pega um, um elefante, um, avi um avião, por que, que ela anda em cima de uma coruja? Por que o semideus que carrega um... Lakshmidevi está na forma de uma coruja? Ela poderia andar num elefante todo adornado ou uma carruagem? Ah, você tem que entender, eu respondo, que deve ser assim, porque quando Lakshmi Devi, quando ela dá misericórdia para você, eu já vi gente miserável ficar milionária. Quando Lakshmi Devi mostra misericórdia para alguém, você fica cego como uma coruja. Quando Lakshmi Devi te abençoa com riqueza, você fica cego como uma coruja. A coruja não enxerga. Todos nós podemos ver as coisas durante o dia, mas a coruja não. Céu, o sol cega a coruja. E de noite ninguém enxerga nada. Mas a coruja enxerga. Quando o Lakshmi deve lhe dar dinheiro, quando o Guru e o Vaishnava fazem você ficar rico, eles vão trapacear você. Você vai ficar cego como uma coruja. Você vai insultar o Guru e Vaishnavas. Você vai tentar trapaceá-los. Você não tem ideia da consequência deste, deste desejo de se tornar milionário. Isso é como um fogo, como um incêndio que pode queimar você. Você pode ser queimado vivo no fogo. Se você tentar se tornar humilde, você não consegue. Ao ficar milionário, como é que você vai conseguir? Ou hoje mesmo, tente se tornar imu, i, i, humilde. Mas o dia que você desfruta da misericórdia plena dos Vaishnavas, a humildade se manifesta. Você pode descobrir a superioridade de Rupi Sanatana. Considere este ponto. Você pode realizar a superioridade de Rupa e Sanatana. Mas Rupa e Sanatana vão dizer, nós somos inúteis, porque eles receberam a misericórdia do Guru dos Vaishnavas do Senhor Supremo, sem a qual nós não manifestamos plena humildade. A humildade vem do coração, não como os, os falsos Vaishnavas, os falsos Acharyas. A verdadeira humildade vem do coração. Não como os falsos vashnavas de prefingem que são humildes. Se a humildade não vem do coração, você não pode pronunciar a verdade. É por isso que Narada Maharaj amaldiçoa Nala e Managriva. Ele disse, eu estou aqui. Eles estão me vendo. E eles não vêm fora da água se cobrirem e prestar pelo menos um, uma reverência, um, um, um cumprimento. Por quê? porque eles são milionários, porque eles têm um nascimento elevado, porque eles são famosos, porque eles são muito bonitos. Muito bem, eu vou puni-los. Quando o Guri Vajnava pune alguém, isso é uma bênção. Então, naquela época, ele vai, eles vão dizer para os desonestos, é muito bom, levá-los à miséria. Aqueles que, que vão se manifestar com seu falso ego, que serão arrogantes. Shri tem muitos significados. Um dos significados de Shri pode ser Ashwarya, opulência. Srimadanda significa aquele que tem riqueza, aquele que tem arrogância, que tem falso ego. Riqueza, man, falso ego, intoxicação. Anda. Anda significa cego. Aqueles que são desonestos, e become, tem muito falso ego. Para eles é uma benção sim, empobrecerem. Kind of é um remédio às vezes. Nara Maharaj kind of está dizendo, é como um remédio. Como a mãe que na uh, infância aqui na in Índia ela passa cajalo é, nos olhos das crianças. Of, you know, para que eles possam enxergar melhor. O rímel, que a gente chama no Brasil, então, Narada está explicando isso. A pobreza, às vezes, pode aumentar a visão. Ela pode ser como uma, um remédio na sua vida. E aí você vê o que você fez na sua vida, nas suas vidas passadas, e você pode pedir perdão ao Guru e aos Vaishnavas. Caso contrário, você so, pode cair. Então, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami, ele vai mostrar muita, demonstrar muita humildade. E nosso Vrindavan Das Mahasai também vai mostrar humildade. Em relação ao Gauranga Bhajana, sem humildade, <coughs> Perdão. Sem humildade nós não podemos alcançar o Haribajana, a adoração a Krishna. Quando o Mahaprabhu vê que alguém tem arrogância, falso ego, como o Balabacharya, por exemplo, ele vai corrigi-los, ele vai dar bronca neles. Quando o falso ego se manifesta nas pessoas, Mahaprabhu os corrige. Ele dá broncas. Então, nós estávamos falando de como tomar abrigo nos pés de lotes do Adi Guru, do nosso Guru Tattva original Nityananda Prabhu. Aqueles que tomam abrigo de Nityananda Balarama, Vrindavan Das Thakur Mahasai vai explicar, Aqueles que tomam abrigo de Nityananda Balarama glorificam Nityananda Balarama, seu caráter inexplicável, fazem isso para o serviço eterno de Krishna. Aqueles que sabem analisar e que sabem glorificar Nityananda são ajudados e abençoados por Sri Krishna Chaitanya. Não existe possibilidades que uma pessoa caia se ela está abrigada em Nityananda, pois Sri Krishna Chaitanya vai abençoar tal pessoa. E aí você pode finalmente realizar a Rasa Tattva. Porque na forma de Sri Krishna Chaitanya, Mahaprabhu especialmente deseja explicar, expressar Radha Bhava e Manjar Bhava. Para que, ah. E Vrindavan Das Thakur Mahasai indica que aqueles que glorificam Nityananda e Balarama o tempo todo gradualmente chegam ao ponto de receber a compreensão dos tópicos mais elevados, dos tátuas secretos. Tudo você pode realizar. Vrindavan Das Thakur Mahasai escreveu Aqueles que glorificam Nityananda Balarama, Shankar e Parvati ficam muito felizes com tal pessoa. Maha Maheshar e Parvati. Shankar e Parvati ficam muito felizes com aqueles que glorificam Nityananda Balarama. Nós explicamos aquele dia. Sobre aquele mantra que não é exatamente o mantra de Sanyasa. Eu não vou falar os mantras separados e secretos. Mas está escrito o quê? Nityananda padadandam. Aqueles que tomam abrigo, em, tomam Sanyasa e precisam glorificar Nityananda todos os dias, o tempo todo. Those who are going to Aqueles que set the of speed of their heart. estabelecem os pés de Nityananda Those who dentro do próprio the coração. Of I am the of the of the Eu sou o of servo do servo, servo do servo do servo daquele devoto. Eu sou Nityananda Prabhu fica muito então, contente se eu presto esse tipo de reverência. Então Shankara e Parvati ficam muito contentes. Who is going to glorify Nityananda Mahaprita Hai tan tanre Parvati Saraswati all is sitting Jivaya Spurarye Tantra Shudha Sarasvati. Então, no coração daquele que glorifica os Vaishnavas e Nityananda, a Masaravati mais pura se sente no seu coração. E assim ele pode glorificar o Senhor Supremo. Como Nishimhadeva, quando glorificamos Nishimhadeva, Bhagisha Lakshmi Yakshachavakshashik. Tuam ha Estou glorificando Nishina Deva, cuja língua é a própria Shiki. deusa Sarasvati. And Na a língua, de Sarasvati. língua de quem a Sarasvati. Sarasvati está sentada. Bah e no coração de Nishima Deva, Lakshmi Devi também está. Bhag Isha, Bhag Devi é Sarasvati, a deusa da compreensão. Grinda Vandashta Kuru Mahasai escrevem. Mahar Prita Hai Tan Re Parvati. Quem é Shuda Sarasvati? Ji Vai As Puraye Tanrashuda Sarasvati. Uh, Vishnupriya Maharaja explicou. Navarbudu Nari Loiya Shankar San Pujeshiv Shiv Upashok Hum. Mm. Shankar Bhagavan together, Parvati Parbiti Narva Buda nari Rana Shankarshan Pujeshiv Upashaka hana. Então, Parvati e todas as suas expansões, toda a sua corte feminina, adoram o Senhor adoram o Senhor Shiva continuamente. Quando o Maharaja explicou o quinto canto do Srimad Bhagavatam, ele explicou ah, sobre esse aspecto, sobre a glorificação que Parvati e suas expansões e toda a sua, sua corte feminina glorifica o Senhor Shiva. Parvati Pavriti. Pavriti, nesse caso, significa ela e suas companheiras eternas. Suas companheiras. Sankarsana Shiva. Então, elas adoram sempre, fazem o puja do Senhor Shiva. Ah, e o Senhor Shiva é aquele que adora Sankarsana, que adora essa expansão de Balarama. Então, Maharaj está conectando essa adoração que Parvati faz ao Senhor Shiva ao fato que Shiva adora Sankarsana, uma expansão de Nityananda Balarama. Então, nós encontramos nas Escrituras as glorificações de Sankarsana. de Sankarsana. A glorificação de Sankarsana Bhagavan, nós podemos encontrar em várias Puranas no Bhagavatam. No quinto canto, Evam Mumukshuna Manadika JA Eshaivam ANUSHRUTO DIYAYA MANA Mu MUMUKSHAM ANADIKALA KARMA VASHANA GRAHITAM AVIDYA MAYAM HRIDAYA GRANTIMS SATVARAJAS TAMOYAM ANTAR HRIDAYAM GATA shu NIRBINATI Quinto canto do Bhagavatam, eh, capítulo 25, marana, verso 8. Mumukshanam, Anadikalo Karamabashana, Grotitam, Avidamayam, Hrdayo Guntim, Shatta, Rajas Tamamayam, Antar Hrudayam Goto, Asu, Nirvinati. That's mean, those that are Mumukshu. Aqueles que são Mumukshu, mumukshu mean. Mumukshu Mayavadi significa, can, Mayavadi can <risos> os mayavadis explicam Mayavadi can mumukshu bin, que mumukshu Mayavadi significa, can mumukshu. They can explain, eles explicam, ah, ah, são aqueles que não estão interessados no desfrute material, eles chamam de mumukshu. Mas a nossa, o nosso Gaudiya Siddhanta vai dizer que mumukshu, Significa, significa, aqueles que querem descobrir a própria Swarupa. Então, para os Advaita Vedantas, Mumuksha são aqueles que não estão interessados na matéria. Para os Gaudiya Vaishnavas, Mumuksha são aqueles que querem descobrir a sua própria forma eterna para servir Radha Krishna. Esse é o significado real de Mumuksha, segundo os Vaishnavas. Então, aqueles que querem descobrir a própria forma e cortar os nós, você tem nós no seu coração. Todas as almas condicionadas estão amarradas. Elas têm nós amarrando os seus corações. Hridayagrantim significam os nós que prendem o coração. Hridaya é coração. Granthim são as correntes, os nós. Então, você precisa cortar esses nós e jogá-los fora. E assim você pode alcançar e descobrir a sua forma eterna. Adorando Sankarxana Balarama, você pode se livrar das influências da natureza. Sankarxana é Balarama, Shiva. Parênteses. Então, Shankara Bhagavan é Shiva, Sankarsana é Balarama. Então, está tudo documentado aqui que Parvati e suas, a sua corte feminina adoram um Shiva porque ele adora Sankarsana, porque ele adora o Mahavishnu. Sankarsana é a fonte do Mahavishnu. Ruru Domano Chatur Murter Mahapurusha Shaturiam Tamashing Murteim Praketim Atmanaha Sankarsano Sanyam Atmo Shamadi Rupeno eh? Soni Sonidha Sonidha Sonidha Poitwat Ovi Grenan Babu Upadavati Uphadavati. Bhavani não Bhavani esposa do Sr. Shiva. Bhabo, Bhavan. Bhabo. So Bhavo é Shiva. Mean, Bhavani é sua esposa. Bhavani não a esposa de Diz este Bhuto, verso do quinto canto, capítulo 17, dhamana, verso 16 do Srimad Bhagavatam. Parvati, está dizendo que Parvati, ladies, com arbhud, sua, as suas expansões, com a sua corte feminina, Sahasra, Lakshya, Arbud, Nijud, is all there's calculation there. So, so many ladies, they are going to receive. Então, dhabha muitas formas dhabha femininas dhabha subordinadas dhabha a Parvati dhabha adoram dhabha o Sr. Shiva. Buda, sahasrayr, eh, sahasrayr, Shankarabhagavan, Sr. Shiva é glorificado pelas amigas de Parvati, pois ele é aquele que adora Shankarabhagavan, senhor Supremo, Balarama. Nós já explicamos, diz Maharaj, que Vrindavana a ilha de Vrindavana, ela é o coração de Golokadama. Ela é uma ilha que fica no centro de um oceano de leite, no alto da plataforma transcendental. Então, nós encontramos nessa Vrindavana o Sr. Balarama Balaji Maharaj. E ele é chamado de Mula Sankarsana. o Sankarsana original. Ao redor da ilha de Vrindavana, existem quatro margens do oceano de leite. E em cada uma dessas margens estão as quatro expansões principais, primeiras expansões de Balarama. Pasudeva, Sankarsana, Pradyumna e a Niruda. e essa mesma expansão quádrupla que existe nos quatro lados da ilha de Vrindavana, no plano de Goloka de Vaikunta de onde está Vishnu e Lakshmi, também existem quatro expansões com o mesmo nome, que são subordinadas a essa expansão quádrupla original. Então, existe um quadrado em volta de Vrindavana, cujos lados são predominados por Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha e Pradyumna. No nível de Vishnu, também existe esse mesmo quadrado com, quatro, com essas quatro personalidades subordinadas ao quadrado que está lá no alto. Dá para entender? Então, no centro existe Vrindavana e depois vão ter uh, as expansões desse Sankarsana, que é o Mahavishnu, e depois ele vai manifestar todos os universos, e dentro dos universos até tem Garbhodaka Shai Vishnu, e depois ele vai produzir o Paramatma. Hein? Tudo isso, todas as expansões de Vishnu que estão no átomo, no coração de todas as entidades vivas, são o Mahavishnu que vem de Mula Sankarsana a expansão que manifesta as expansões principais do Senhor, inclusive o Mahavishnu que cria os universos. Então, quando o Senhor Shiva glorifica Vishnu, quando ele glorifica o Mahavishnu, ele está sempre glorificando Sankarshana, Mula Sankarsana, a expansão que multiplica de Balarama, que multiplica as expansões, que é a fonte das expansões principais do Senhor. Então, existe uma glorificação a estas personalidades, a estas expansões, no quinto canto do Srimad Bhagavatam. A sua contribuição estão todas contidas no quinto canto das personalidades que criam o um universo material, direta ou indiretamente. Então, as glorificações de Sankarsana estão no Bhagavatam, Sarbo, Mahapurana, Barangata. no quinto canto. E todos os Vaishnavas vão glorificar Balarama o tempo todo. Quando eles lêem o Bhagavatam, em todos os lugares, os Vaishnavas glorificam o Sr. Balarama. Eles glorificam Balarama Sankarsana Nityananda. Muitos escritores, porém, vão objetar. Eles vão dizer que Balarama não faz nenhuma raça. Vrindavan Das Thakur Mahasai vai dar uma resposta para esses touros. Ele vai dar neles com o seu chinelo. Os tópicos da raça Lila, de Balarama, são extremamente elevados, ele vai escrever. Ele vai deixar bem claro que o Sr. Balarama também tem lilas de dança com golpes específicas da sua própria adoração, diferentes das golpes de Krishna. Ele é a única personalidade transcendental que também manifesta a dança da raça. E está escrito isso no Bhagavatam, não é só Vrindavan das Thakur que escreve isso. É, Maharaj está esclarecendo que esses falsos intelectuais que negam que Balarama faz a dança da raça são tolos, porque está até no Bhagavatam. Então, quando Balarama sai de Dharaka e volta para Vrindavana, ele fica dois meses em, em Vrindavana, porque os, os Vrajavas estavam desolados, sentindo a separação de Krishna. Então ele volta e nesses dois meses ele vai realizar uma dança de raça exclusiva sua. Nesses dois meses de Madhu e Madhava. São os meses de primavera na Índia. Então, ele vai ficar com ah, os Vrajavasis distribuindo misericórdia em nome de Krishna. E naquela época, o senhor Balarama, de noite, dançava com seus golpes, com o seu próprio grupo. Particular... Vishwanatha Chakravati Thakur escreve, Sri Darswami. Eu levaria horas para é, ler somente os autores que falaram sobre isso. E esses tolos negam essa... Está escrito no Bhagavatam. No Sri Bhagavad G. Mahapurana. Então, quando ele esteve lá por dois meses, o espaço deputado onde Balarama dançava a raça é separado do lugar de Krishna, são lugares diferentes. Prabhupada explica, explica que o espaço, o prakash, prakash to, uh, o departamento, o espaço, uh, onde Balarama faz a sua, a sua araça é separado, Maharaj está dizendo que já esteve lá, que lá em Vrindavan ele mendigou como um mendigo de rua, e, e essa araça lila de Balarama acontece em Obegaon. Na beira do Jamuna, numa vila chamada Obergan, e eles disseram Maharaj venha, os pujaris ali disseram venha, adore as deidades do altar. Ele me chamou, eu falei sim, eu vou. Oh que fortuna! Então eu dei flores, dei chandala, dei tulasi para a deidade de Balarama. No meu sonho está sempre no meu coração, está esse dia. Eu nunca vou esquecer que me pediram para adorar Balarama, Balaji, seu templo, em Vrindavan. Eu nunca vou esquecer do seu rosto doce. Agora eles mudaram a deidade, eles convidaram algum demônio e pintaram o rosto de Balarama. Sobre isso está escrito que nós não podemos pedir para pessoas que não são grandes devotos pintar as deidades. Somente os grandes devotos podem pintar as deidades. Você não pode chamar um pintor, artista qualquer, para pintar as deidades. Eles distorcem o humor da deidade. Porque elas vieram. essa deidade veio de Jaipur e agora eles pintaram ela de uma maneira que não corresponde aos humores de Balarama. Eu me lembro, porém, da, da, do rosto original de Balarama. Muito doce. Eu adorava aquele Balarama. Então, Balaji Maharaj, Balarama, fazia Rasalila em Obeigam, na beira do Jamuna, do rio Yamuna. E Balarama se manifestou no sonho dos Vrajavasis. <coughs> E, e disse, a deidade, ela passou por Jaipur, mas na verdade ela se manifestou ali dentro do Yamuna. E ele aparece em sonho para os brajabás e diz, ó, oh, acordem, eu estou ali. E eles tiraram ele de dentro do Yamuna. E existe um documento que Balarama convidou Kalindi, Kalindi não veio. Ele falou, sou tola, você não vem? Ele pegou o plau e puxou. Então, Balarama puxou o rio Yamuna porque o Yamuna não veio até aonde ele estava. Ah, então ele chama Yamuna, Yamuna não vem. E ele pega o arado dele, ele fica numa forma grande, né? Ele se expande e ele finca a ponta do arado no Yamuna e puxa o Yamuna e tem uma curva no Yamuna naquele espaço até hoje. Mas agora não confundam. Balarama não dança com as golpes de Krishna. Isso seria um Siddhanta equivocado. Maharaj está citando esses falsos eruditos que vão falar de Balarama e de Krishna que não tem cognição nenhuma. Eles escrevem em Siddhanta tá tudo errado. Balarama, a raça de Balarama não existe. Eles nem leram os livros, não leram nem Vrindavan Dastakur. Eles ignoram Vrindavan Dastakur. Eles acham que eles podem ignorar Vrindavan Dastakur. E serão punidos por isso. Porque isso traz karma ruim. Vrindavan Dastakur deixa claro. Tana Rasa Krida Kata Param udar. Ele faz uma raça, uma dança de raça, com as suas próprias golpes, Balarama. Aqui está escrito no verso, raça krida, não raça lila. Mas é uma forma de dizer a mesma coisa. Ele viaja por Vrindavana. Krishna faz a sua raça lila lá em Govardhana em Parasholi, na beira do Yamuna, perto do Gopeshara, Mahadev, do templo. Mas as, os passatempos de Balarama são em outro lugar de Vrindavana, bem longe. Mas as pessoas não sabem disso. Então, o mesmo documento, o mesmo Bhagavata, Vrindavana Vrindavan Dastakurma uh, vai citar. É chamado Spring. Então nós vemos que esses dois meses que Balarama passa lá é no período de Vashantakal primavera Esse, essa primavera na Índia tem dois meses porque na Índia tem seis diferentes climas, seis estações então os dois meses de primavera Madhu Madhunam. Vrindavan Thakur Mahasai fala sobre isso Hala yudaras Krida Kayae Purane Então nos meses em que é, acontecem isso são identificados por Vrindavan Thakur Então Balaramaul está sempre segurando o seu Uh, arado, porque ele sempre cultiva o coração das almas condicionadas. É o dever do de Guru Pada Padma Balarama, com a ajuda do seu arado, com a ajuda do seu arado, ele vai cultivar o coração das almas condicionadas. Então, finalmente, ele vai dar água Vai colocar a semente de Bhakti no nosso coração e vai colocar a semente no nosso coração para que um dia, no futuro, a árvore de Bhakti brote no nosso coração. Esse é o significado. O Balarama carrega dois instrumentos. Um é o arado e o outro é o mushal. Mushal é uma clava, é como um cetro. Um cetro bem pesado que ele carrega. O arado é o símbolo da cultivação, do cultivo que Balarama faz no nosso coração. Na forma do Guru Pada Padma, ele faz isso no nosso coração, pois ele é o Vaishnava puro que se manifesta para nos ajudar. Como o Vrindavan Dastakur, que era um associado eterno, um companheiro eterno de Nityananda Balarama. Então, é um dever de Balarama cultivar a terra no coração das almas condicionadas. E depois ele vai colocar a semente de Bhakti. E aquelas Jivatmas, aquelas almas, Balarama está sempre pronto para distribuir misericórdia. Ele tem um coração tão puro que ele está sempre. A Disposto a ajudar até o próprio Duryodhana. Mas quando Duryodhana não presta atenção no seu vichar, Balarama, pega a clava e bate em Nityananda. Em, em Duryodhana. Então, essa, essa, o arado ele usa para cultivar o nosso conhecimento. E a clave quando, ele usa para nos punir. Jadab, was então, quando uh, Anirudu, uh, uh, o neto Sambo foi abduzido, Shambu foi raptado, ele foi raptado. Sambo no, no. You know, não. Anirudu. Foi a Niruda. A Niruda é um dos filhos de Krishna, que é raptado. E eles brigaram por conta disso. Porque o que aconteceu? A Niruda se apaixona pela filha de Duryodhana, Lakshana. Lakshana, Não, Lakshana não, não é Lakshana, é uma, ela é filha de Duryodhana, Maharaj, está repetindo, ela foi abduzida por Samba, agora, Maharaj, precisamos verificar. Então, Balarama foi encontrar uma solução, ele falou, não, Krishna, não vá a você, deixa que eu vou, eu sou seu irmão mais velho, eu vou resolver isso, e Balarama vai. E Duryodhana vem com todos os itens de adoração porque Balarama era seu Guru de Armas. Todos vêm ali adorar, Petama Bhishma, todos estão lá para adorar Balarama. Mas quando Balarama fala, agora você vai liberar Samba, então Duryodhana fica muito arrogante, ele fala, não, não vou. Primeiro ele adora, ele adora o Guru, depois o Guru dá uma ordem, ele não obedece. Agora você vai liberar? Você vai liberá-lo? Não, eu não vou liberá-lo. Depois eles discutem, e Balarama pega o arado e vai puxar Rastinapura. Ele fala: Eu vou jogar Rastinapura, você não vai abrir a, a, a masmorra? Eu vou jogar Rastinapura dentro do Ganges. E ele enfia o arado no chão e começa a puxar, e a cidade destaca do chão e começa a tremer. E todo mundo vem, a cidade inteira, vem correndo lá pedir ajuda, pedir perdão para Balarama. Balarama é muito gentil. Ele vai punir as almas condicionadas quando elas precisam entender as coisas. Krishna, às vezes, não faz isso. Então, durante esses dois meses acontece a dança de Raça de Balarama. Está explicado isso em vários Puranas, no Vishnu Purana. O Bhagavatam também é considerado o Purana principal. Em diferentes Puranas estão explicadas, está explicada a Rasalila de Balarama. Seshakala Shloko Eishuna Bhagavate, Sri Sukha Kohen, kohen Suniraja Parikshite. Sukadev Goswami ele está recitando Shukadeva o Srimad Bhagavatam diante -Bhagavata de Parikshit Maharaj. Vrindavan Dastakur Mahasaya está dizendo que Sukadev Goswami está falando em frente de Parikshit Maharaj. Que Sukadeva Goswami está explicando a Rasa lila de Balarama de Balaji Maharaj. e Vrindavan das Thakur está citando estes versos que estão contidos no Shrimad Bhagavatam. Ma shou tatro chava sit madhuma dubi madubmi vacha. Ramaha, Kapasu, bhagavan gopinam rati ma vahan what written do kis script two dois meses do masautatro ben in brajadham do maso tatro. do masautatro chavasit chavasit to então, significa por dois meses ele ficou em vrindavan hmm. Madhum madavam madum madavam eva cha this is dois meses de mado em madavam ele ficou lá. Ramaha Kapashu. Ramaha I mean, Maharaj, Kapa, Shu, Balarama. Kapashu, durante a noite. Ramaha Kapashu Bhagavan. Gopinam, Gopinam, Gopinam, Bhaván, Gopinam Ratim Avaham. Hmm. Bhagavan, o Senhor Supremo Balarama. Gopinam, as golpes de, you know, de Balarama. E ele ficou lá e dançou com elas para uh, dar misericórdia para os golpes. Kau mudi gandhavayuna purna Purnacandrakalamrishte Kau mudi gandhavayuna Jamunopavanere me Sevite estri ganayir vritaha O que significa? Purnacandrakalamrishte Kau mudi gandhavayuna Jamunopavanere me Sheviti Sri Ganoi Rita Purna Chandra Kalamriste. Ah, aqui Maharaj vai explicar um mistério. Sob a luz da lua cheia, Purna Chandra Então, No momento da lua cheia, durante a noite, a flor de lótus de dia ela abre. Mas quando quando Komud é uma outra flor que solta um perfume durante a noite, como a dama da noite, que deixa um perfume. Então, este verso está explicado que o Yamuna que a brisa, esse verso como diz que a brisa, brisa toca a água do Yamuna e espalha perfume. É como a brisa do mar de noite, que a gente sente um prazer ao ficar na beira do mar, não? É uma sensação boa quando sopra a brisa do mar. Então, acontece isso na beira do Yamuna, durante a raça de Balarama. Jamuno Upavan. Upavan significa... Subfloresta Van, a é floresta Upavan, é uma floresta menor relacionada à, à floresta maior, como subbosque da floresta. Então, nessa subfloresta na beira do Yamuna, Maharaj está contando que ele foi lá, muitas vezes ele acha esse lugar muito bonito, ele ama esse lugar. Re me sevite, Sri Kaniyur vitha. Sevite min, sevite min, served, served by. Sevite significa servido por. Served by all gopikas. Por todas as gopis, as gopis sevite. Ele, Ele foi servido por todas as gopis. Ele foi glorificado por todas as gopis. Então, Maharaj está explicando que em sânscrito você tem o singular, o dual e o plural. Um homem, Nara, dois homens, narou. Muitos homens, Naraha. E tudo muda, a terminação das palavras muda de acordo com esse gênero. É com esse singular, dual e plural. Estão cercado por todas as suas gopis, o senhor Balarama é glorificado. Agora uma questão, se você é inteligente, você vai me perguntar algo. Se você é realmente inteligente, <risos> mas, na verdade, vocês teriam que entender um pouco de sânscrito. Então, ele vai dizer que isso acontece por muitas noites, mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que sempre a lua cheia está lá. Kapashu significa todas as noites. Então, ele está falando Purnachandra Kalamriste. Ah, Maharaj, como é possível que a lua cheia se manifeste os dois meses? Quantas vezes ela vem no mês? E aqui está escrito que todas as noites tinham lua cheia durante dois meses. Como é possível? Se você entendesse sânscrito, você ia me dizer o que, que é isso? Por dois meses, quantas noites você tem a lua cheia? Calcula aí para mim. Então, mas você não pergunta porque você é tonto. É por isso que você não me pergunta nada. Mas a pergunta está incluída aqui. Então está confirma, confirmado que todas as noites a lua cheia estava lá. Como é possível? Está escrito isso. Então os, os Vaishnavas explicam: não se preocupem. É, não duvidem das escrituras. Pela misericórdia de Balarama, a lua serviu a lila, a bala de irasa. Para as pessoas de fora, eles não conseguiam entender. Ah, Agora não é a lua cheia, eles não conseguiam ver. Foi um arranjo de yoga maya. Para a glorificação de Balarama, para o prazer de Balarama, a lua cheia ficou presente durante dois meses, servindo a As Para sua Rasa Lila, a lua fica fixa. É um arranjo de Yogamaya. Você não tem que duvidar disso. Ah, Maharaj, que coisa louca escrita no Bhagavatam. Você não tem que falar dessa maneira. Existe um significado secreto. Como no caso de Ramachandra, já existe outro exemplo desse nas escrituras, para que você não duvide. Você já leu Ramayana? Você pode ter o seu direito de não acreditar em mim. O que, que eu vou fazer? Na época do nascimento de Ramachandra, quando Ramachandra, eu vou dar Harikata no, no dia do aparecimento. Eu não posso dizer que eu posso dar Harikata, eu vou dizer que eu vou tentar dar um Harikata. Então, no momento de nascimento de aparecimento de Ramachandra, o sol, o sol se manifesta não ao meio-dia e a lua yes, chora. Ô, oh, sol, I... você não sai daí? Não, move. eu não vou sair daqui, aqui move. eu estou aqui, eu quero ver a Ramachandra nascer. Quero ver a Lila de Ramachandra. Está escrito moving. isso no Ramayana. E a lua I'm chora. Sai daí, eu quero ir, eu quero turn. ver. Is is o semideus over. da lua it fala para o semideus do sol, eu quero ir, sai daí. Eu quero ver os pés de de Ramachandra. E o sol fala, não vou sair daqui. Você faz o que quiser, eu vou ficar aqui, ele responde. Eles discutem. E o senhor ama ouve de bebezinho, de recém-nascido. Ele abençoa o sol, ele fala, ok, agora o sol vai me ver no nascimento, mas um dia eu vou dar o maior desfrute para você, ó lua. Não fique preocupado. Num outro avatar. Então, quando o Goranga Mahaprabhu nasce, ele nasce sob a lua cheia. E o sol não está lá. Então, hum? quem, então, quem tem, tem mais sorte? É o Senhor é o Deus da Lua. Porque ele vai ver o, o Darshan, Darshan de Goranga Darshan e o sol vai ver Ramachandra. Ramachandra é, e Goranga são não diferentes. Mas eles não expressam o mesmo tipo de passatempo. É por isso que a Lua é considerada mais afortunada porque Goranga é mais misericordioso. Então, existe um, de, um ditado em Bengali. Se você sabe sofrer, você alcança a vitória. Existe esse ditado em Bengali. Quem consegue sofrer, consegue vencer. Se você consegue suportar dificuldades, e esforço e sofrimento, você alcança o sucesso. A lua sofreu na época de Ramachandra, mas depois ela alcançou o sucesso maior. Porque, prestem atenção, Tempo, espaço e matéria, todos os três contribuem para os passatempos do Senhor Supremo. E por que, que você vai duvidar? Quando o Senhor Krishna dança com as gopis, a duração da, de cada dança, você pensa, é uma noite. Não. Mas dura o tempo de Brahmaratri de uma noite do Senhor Brahma. Você não consegue nem calcular isso no computador, quanto dura a noite do Senhor Brahma. A dança da raça dura a noite do Brahma inteira. É um arranjo de Yoga Maya. E as gopis têm a percepção que durou um piscar de olhos. Nossa, já acabou. Eles dançam por milhões e milhões de anos. Então, é escrito no Bhagavatam Kiara, essa lila dura uma mesma medida da noite do Senhor Brahma. Você acredita ou não acredita? Assim ou não? É um arranjo de Yoga Maya. você tem que acreditar que tempo, espaço e matéria estão todos subordinados como servos aos passatempos do Senhor Supremo. lila por que, que você vai duvidar, não seja tolo. E eu não estou falando sem documento não, está tudo escrito. Nós vamos parar por aqui. Purna chando calam riste, reme, shabite stri goner beta, upogi sovito mandale reme, karenu jutoso, mahendro ivo varna nedur dundo Maharaj pronunciou os versos 25, 26, 27 e 28 do primeiro capítulo de Chaitanya Bhagavata. Todos os semideuses vêm assistir os passatempos de Balarama, todos glorificam Balarama e jogam flores de Nandankana. Não as flores do, do que a gente acha aqui no mundo material. Flores especiais do mundo celestial. Eles jogam sobre o Balarama, sobre a sua raça, está descrito aqui. Como? As elefoas, as, ele, as mulheres dos elefantes. <risos> Maharaj vai explicar melhor, melhor. Que as músicas os semideuses tocam música para Balarama dançar. E você deve se lembrar, a excelente era a de Balarama. Isso nos ajuda a cortar a ilusão material. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Amanhã eu vou falar mais do, da raça de Balarama. Hoje eu já falei um pouco. Mas tem uns demônios brigando. Ah, Balarama não faz raça. Quem falou para você que não é possível?